Na URGS, o novembro é negro. Desde 2017, o fim do ano na universidade é marcado pelo Novembro Negro, iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB. Entre aulas abertas, debates, cursos e rodas de conversa, se fortalecem a luta antirracista e a memória do povo negro. Alan Alves de Brito, professor do Instituto de Física e coordenador do NEAB, fala sobre o papel do evento, que acontece até o dia 17 de dezembro. Então, O Novembro Negro... Ele é um momento de reflexão profunda, de nos pensarmos enquanto país como a gente constrói as relações raciais, ou seja, como é que negros e brancos se relacionam na tentativa de desmantelar essas estruturas racistas que estão aí impregnadas, né? Então, o racismo como estrutura ele influencia, impacta a, a instituição e a instituição, a UGS, ela não é feita só de cadeiras, de paredes, né? De livros, ela é feita por pessoas. Tamires Filqueira, coordenadora adjunta do NEAB, fala sobre a programação deste ano, destacando a atividade do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, esse ano tem uh, mais de 50 atividades e a gente está muito feliz com a contribuição de cada coletivo, cada unidade, cada grupo que se organizou para estar tá trazendo o, esses debates que são tão importantes. Eu quero destacar algumas atividades, uma delas é a foto do 20 de novembro, uma foto que para nós é muito importante, é muito representativa, onde a gente junta os negros e negras da universidade para estar tá fazendo uma foto em frente à reitoria. Então, esse ano vai ser, a foto vai voltar a ser presencial, o ano passado não foi devido à pandemia, e esse ano a gente vai fazê-la novamente na forma presencial. Então, a gente já faz um chamado a toda a comunidade universitária para que esteja nesse dia 20 de novembro, a uma da tarde, em frente à reitoria da URGS para fazer a foto uh, emblemática aí de fortalecimento do da comunidade negra dentro da universidade e fora também. O Novembro Negro convida todas as pessoas, brancas e não brancas, da comunidade acadêmica ou não, a participarem das atividades, refletindo a respeito das relações sociais no Brasil de hoje. É o que destaca a Alan. Não é só pensar os negros e as negras, mas pensar também os brancos, os corpos brancos, né? Nessa relação Então, para mim, o novembro negro Ele me inspira a pensar dessa é, A partir dessa perspectiva né? De que é um momento para todos nós Não só para as pessoas negras Mas também para as pessoas brancas Se racializarem e se posicionarem Criticamente Frente ao racismo né? Porque o racismo é uma criação branca Não é uma criação negra Bom lembrar que na universidade O novembro é negro, mas não só Dentro e fora dela, a resistência da população negra e a luta antirracista acontecem de janeiro a dezembro. Gabriela Sarad, para a extensão da URSS.